Fala galera, eu vim que tá dando meu depoimento sobre o, main, o método Mine 3x, tá? E vim que tá alertando a vocês tomarem muito cuidado com algumas falsificações de site que tá tendo aí no mercado, tá? Muitas pessoas aí indicando vários sites que não são recomendáveis E outras pessoas aí falando que não estão recebendo acesso após a compra, tá? Nesse vídeo eu quero basicamente falar... Sobre exatamente isso, o que é que está acontecendo? Que a galera não está conseguindo receber o acesso no e-mail. Tá? Primeira coisa, galera, que eu quero falar para vocês aqui é para tomar muito cuidado no site. Por que, que eu tô falando isso? Se eu não me engano, essa semana teve aí o lançamento, tá? esse novo lançamento aí. Para quem é do outro treinamento, é... vai notar um pouco de diferença, mas não muito. Tá? algumas estratégias algumas inteligência artificial a mais mas assim não tem algo diferente e o que a galera tá reclamando muito que não está recebendo acesso é pelo seguinte fato tá o site pelo simples lançamento que teve essa semana aí acabaram que muitas pessoas acabaram falsificando o site tá então às vezes quando você vai no Google para pesquisar ou até mesmo no YouTube, Aparece lá qualquer site em primeiro e aí você clica e é redirecionado para um site com um vídeo, tá? E eu peço para vocês duas coisas, galera. Cuidado porque dentro do site oficial, tá? Desse curso, desse método, ele não tem nenhum vídeo, mano. Ele não tem, é somente um site lá exatamente de compra, tá? Ele não tem... Outra opção seria é, se você, caso, encontrar um site onde tem a foto lá do produtor, tá? Do Igor. E toda a descrição do curso, tá? Porém, o que é que tá acontecendo? A galera também tá falsificando, tá? Esse site. Então, assim, às vezes a galera falsifica o site, coloca um vídeo lá a galera assistir. E outra também tá falsificando o site original. Então, galera... Tome muito cuidado, porque vocês sim podem perder o dinheiro de vocês, tá? Comprando é, por aí em sites fakes, tá? Outra coisa que muita gente tá notando aí, que tá tendo... Às vezes quando clica para comprar ali, preenche os dados pessoais, preenche os dados... É, de cartão de crédito ou do Pix, aparece simplesmente lá um erro de gueto de pagamento e a galera não, res, não recebe ali o acesso no e-mail, tá? Isso também ocorre por conta do site falso, tá? A galera exatamente usa isso aí, é, a galera usa exatamente esse, esse botão fake, né? Para você colocar os seus dados, porém simplesmente quando você clica em comprar é descontar no valor do cartão de crédito. Ou seja, você paga, mas não vai receber nada, tá? Então, cuidado com esse tipo de pessoal aí que tá falsificando o site, colocando aí, indicando aí para vocês na internet e principalmente aqui no YouTube, tá? É um método que... Dá sim para você encontrar o site oficial, assim como eu tô fazendo esse vídeo aqui para te alertar, para te mostrar, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site oficial aqui na descrição. E também eu sei que muitas pessoas às vezes falam que, ah, pelo outro vídeo que eu fiz também de alerta, é, não encontrei o site, onde tá o site? Eu vou deixar fixado aqui em primeiro também nos comentários, beleza? Então, se você passou por esse tipo de problema, conhece alguém que passou por esse tipo de problema e não recebeu, Comenta aí, bora ajudar essa galera, porque tem muita gente aí perdendo dinheiro Entrando em sites fakes aí, entrando nesses grupos de mentiras aí Beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Todas as informações também vou deixar aqui na descrição, tá? Então é isso, um abraço aí, vamos ficar de alerta Porque tem muita gente aí passando a mão no pessoal Tamo junto!